Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou só. Eu sou Norberto e esse é mais um é Elefante Literário. E hoje a gente veio avaliar alguns livros ainda não lidos. Eu ainda não lido. Já, já soltei aqui, ó. <risos> A gente viu esse vídeo no Cabo TV e a gente deixou super divertido. A gente vai mudar um pouquinho, porque, enfim, estamos em dois. Então eu vou ler dois livros pra Norby, sem falar o nome, vai ler só a sinopse pra ele avaliar e vice-versa. É. Vamos ver é. o que, que dá isso aqui. Oh. Eu tô vendo no Scooby, Norby viu no Norb, Bill inclusive nossas redes estão aqui embaixo. Se quiser adicionar a gente, né, já, já adiciona pra gente trocar essas ideias aí. Eu vou começar. Começa um dia. Eu acho que esse é um livro de, de crônicas, porque tá dizendo que a, a autora possui um rato o talento dos cronistas capazes de produzir textos intrigantes a partir de assuntos banais, uma conversa entre amigas pelo WhatsApp, uma ligação para um salão de beleza ou a dificuldade de comunicação de um brasileiro em Portugal. Mais notável ainda seja a capacidade incomum dela de escrever com sagacidade e sutileza sobre assuntos nada banais, padrões estéticos, direito do trabalho, machismo e outras questões contemporâneas não só pertinentes como necessárias. Um dia ainda vamos rir de tudo isso, é uma coletânea de crônicas, né? como eu já havia suspeitado, publicadas no blog do Estadão, na sua coluna do estado de São Paulo, e no jornal Observador em Lisboa, além de algumas inéditas. Minha, é famosa, um monte de canta, famosa. O que o leitor tem em mãos não é uma seleção de textos, e sim um relato do nosso tempo, por uma das mais destacadas cronistas da nova geração. Na verdade, essa sinopse não fala mais da autora. É, porque é tem... né? a promoção foi ótima da autora. Então, como você avaliaria esse livro por essa sinopse? Entendi. Tipo, ele fala muito bem, né? Sobre ela. assim. Mas ela parece que fala de temas interessantes, e outros não tanto, mas escreve bem. Então, como todo livro de crônicas, eu acho, não vai ser um livro com nota é altíssima, porque pela minha própria experiência, eu acho. Eu sempre dou, dou tipo, três e poucas estrelas. Eu vou dar, porque ele disse que ele é uma, uma, um talento da nova geração, 3.7, 3.8. Tá, neste caso, a gente vai deixar a capinha aqui no meio, né? Não, neste caso não tem não tem avaliação ainda, porque eu acho que é um lançamento hum. e, tipo, uma pessoa quer ler. Ah, então eu me dei bem. E, tipo, não, não tem estrelas no Scooby ainda, porque não tem avaliações. Então o vai ser a primeira pessoa a avaliar este livro. Já tô aqui, eu nem <risos> já avaliei. Vocês vão ler a partir disso aí Eu gosto da capa Ah, é bonitinha a capa, né? Interessante Eu gosto, gosto aí. Eu acho que eu concordo com você Foi muito provavelmente emocionado que as melhores que as outras Normal Agora eu vou ler o primeiro livro pra você Hum, tá Ah, eu esqueci de dizer, mas eu vi esse livro aqui Mari Santos marcou como quero ler Pois Eu vou lhe dizer agora um livro É um livro que Bruna Miranda tá lendo Nesse momento que a gente tá gravando Eita né? Não vou dizer o nome É responsabilidade. Não, mas o nome é um livro de 2016 Quem nasceu aqui está condenado a permanecer até a morte quem se instala nunca sai. Bem-vindo a Black Spring, a cidade do Vale Hudson, aparentemente pitoresca, assombrada pela Black Rock Witch, uma mulher do século XVII cujos olhos e bocas são fechados. Mitigada, ah, ela anda pelas ruas e entra em suas casas, conforme é ela queira. É a a boca constrada? Você não tem como um saber. Ela fica ao lado da sua cama por noites por noites finais. Eu fiz uma tradução gente pensar aqui, então acho que essa tradução não tá muito certa, não. Acho que é tipo, nas suas últimas noites, ah. quando você vai morrer, ela fica do lado da sua cama. Ah. Todo mundo sabe que seus olhos nunca podem ser abertos, se ela estiver ali, né? Senão não é perigo. Os anciãos de Black Spring praticamente colocaram em quarentena a cidade, usando vigilância de alta tecnologia para evitar que sua maldição se espalhe. Frustrados com o bloqueio, os adolescentes da cidade decidem quebrar seus rígidos regulamentos e tornar-se, tipo, atrevidos com a assombração mas enviando a cidade em espiral para o escuro, deixando a cidade no buraco, né? Não tem nem nada. Não Práticas medievais do passado. Tem a cidade a sombra por essa mulher, aí protegendo a cidade. Aí os adolescentes foram lá e falaram, é ah, o quê? Eu quero, é, quero é, brincar com essa bruxa, não sei o quê. Aí vão, parece que botar tá tudo abaixo. Pronto, mas muito melhor assassinar, pra você de novo, porque é brincando. <risos> Não sei, eu acho que é porque eu, eu tô sendo influenciada por Bruna estar lendo. Eu acho que por Bruna estar lendo a responsabilidade do livro, ela sobe um pouco. Eu não vou dizer o que ela tá achando da leitura. Ah, é, também tem essa. Aí eu ponto, só não né? tem como saber, se tá, é bom ou se é. Tudo cena. bem. Eu vou dar 3,8 pelo seguinte motivo: primeiro, não é muito mais de livro, segundo, pode ser que seja interessante dependendo da narrativa. Né? Se ele conseguir fazer uma narrativa que prenda a pessoa E aí vai depender muito também desse universo que ele vai criar Essa coisa medieval e como é que ele vai trazer isso Entendeu? Então isso é muito relativo Não sei se essa tradução final de Fez atrapalhou um pouco <risos> O entendimento <risos> da sinopse <risos> Talvez Mas, assim, é um livro que eu acho interessante Mas tem que, ver. que tá é. é Agora você se deu bem, porque a avaliação dele é 3.75 Olha aí. Na merda, é ah. as pessoas aparentemente gostam. Não ele fabuloso. As gostam. Eu sou muito boa. É esse aqui, ó. Rex. É, é menino? Oh, tu conhece? Tu é? Tá muito por fora. Isso não tá atualizada. Bruno tá fazendo, ó. Ela, hum, né? ela fez uma um live com o autor. É, tu conhece falando. demais? Domingo, Eita, foi. Oi, chama. Menino, pouco seu nome aqui pra ler. Tem um jeito que marcou com uma estrela, mas tá bom. É, ele é super legal. Ele vai ver no Brasil, inclusive. Um. Meu amigo. Mas agora livro. Ela fez até um publi com umas, umas costuras na boca, não sei o quê. Esse aí. eu vi, eu acho. Pronto, é esse livro. Agora que você tá falando tá me vindo na memória. <risos> <risos> Vamos lá, segundo livro. É o segundo volume de uma série. Odeio, acredito. Certo? De uma britânica. Na trama, Erin Vastel. Cuida da mãe e sobrevive da venda clandestina de suas porções e ervas medicinais. Mas quando o um príncipe desperta do seu sono encantado e uma aldeia onde, onde vivem é o que é ele e o protagonista, entendeu Harry e o príncipe. Mas quando o um príncipe desperta de um sono encantado e a aldeia onde vivem precisa ser evacuada devido à ameaça de uma guerra sangrenta, as coisas se tornam ainda mais difíceis para a jovem. <risos> Eu tô <não> com ódio desse <risos> livro. Ai, desabrigada e temendo pela sua mãe e pela sua própria vida, ela se vê obrigada a confiar no misterioso Silas, que promete ajudá-la. Treta, hum. certeza que é treta. Silas, porém, tem seus próprios segredos, e quando eles aparecem sem aviso. Gente, tá, ele ia ajudar ela e desapareceu? Eren parte sozinha numa perigosa jornada para um reino. Gente, isso é muito jornada do herói. É tipo, ele está descrevendo a jornada do herói mesmo. E o que ela descobre no caminho não só abala suas convicções e destrói tudo o que ela se mas também exigirá que ela faça uma escolha difícil que pode mudar o futuro do reino. Tô por aqui já com essa história. Nossa senhora, <risos> pelo amor de Deus. Assim, geralmente coisas de, de reino tá? eu não sou muito fã, uhum. mas eu... Tô pensando aqui, cá com os meus botões, por exemplo, se eu ouvisse hoje a sinopse de um livro como Kiss of the Seep, The Kiss of the Seep, que é um livro que eu amei, seria mais ou menos essa mesma coisa. Então, não, não se pode é subestimar não cabe... pela, pela sinopse. Vai é como... porque ela teve a narrativa vai ser muito bem, mas uh, o, o vídeo é pra julgar mesmo sem saber, então lá. Vale. Ah, tô jogando mesmo sem saber, eu é odiei. Tipo do... <risos> não, vou dar odiei DA não, vou dar 2.3. É, porque... É o seguinte, com esse livro é um lançamento, 5 pessoas leram, 5 pessoas estão lendo e 1.000 querem ler. Então, é o livro O Príncipe Adormecido de Melina Salisbury e é da Roco. Tem quatro votos apenas e tá avaliado em 4.8. Entendi. É, parece ser bom, né? Pelo Quem já leu, parece é, que tá gostando. Exatamente. Mas as então, resposta não deu para mim. Eu vi, pelo menos com o Bic, por Leila. Ela marcou como líder e avaliou com quatro estrelas. Hum, entendi. Não conheço Leila. Leila, se estiver vendo esse vídeo, o que é que ela... Mas a sinopse a gente não, não se aproxima não É, mas é muito, muito narrativa, interesse. depende da narrativa, né? E, e é uma sinopse muito, como você falou, geralzona É a jornada da Arai aqui Uma menina não tem que tem que o quê, encontra o mestre Aí o mestre some, ela fica sozinha ela Aí tem que voltar pra aí. resgatar ó oh, gente, é uma hora, isso aí, aí. eu vou ler o próximo livro pra você que É um livro, eu acho, super interessante conjunto dele, assim hum. Vamos lá, ver o que você acha A primeira regra é não se apaixonar 30... Calma. Tom Hazard esconde um segredo perigoso. Ele pode aparentar ser um quarentão normal, mas, por causa de uma estranha condição, está vivo há séculos. Da Inglaterra elizabetana, a era do jazz parisiense, e de Nova York aos mares do sul, Tom já testemunhou tanto que agora precisa apenas de uma vida normal. Eu vou pirar. Eu não É uma estranha condição, eu já disse, mulher. Sempre trocando a identidade para se manter a salvo, ele encontra o espaço perfeito <risos> Trabalhando como professor de história em Londres. Vampiro. O que? Vampirão. O que? Assim pode trazer suas experiências do passado como fatos vivos. Uma boa ideia dele. Pode manipular as histórias para seus alunos. Pode levar uma vida normal. Então só não pode se esquecer da primeira regra, aquela sobre paixão. comparar o Tempo é um romance doce e envolvente sobre como se perder e se encontrar na própria história. É sobre as certezas da mudança dos tempos e o tempo que a vida leva para nos ensinar como vivê-la. Aí Neil Gaiman faz um comentário. Matt Haig tem grande empatia pela condição humana. Conhece a luz e a escuridão de uma alma e usa esse conhecimento para construir excelentes histórias. Hum. É isso? É isso. É uma história, né? Tem tá. Tempo. Seguinte, se eu começar a ler esse livro e descobrir que ele é um vampiro, eu ia ficar puta. Ok? <risos> <risos> ah, não, não sei. Depois que eu falei, eu vou, eu vou dizer. Se ele... Se ele não for vampiro tudo bem. Se for uma coisa assim, que tem uma explicação dele viver tantos, todos esses anos e, e poder contar a história que ele próprio viveu, aí tudo bem. Hum, não, avalia aqui, o que tem escrito aqui. Não, eu tô avaliando o que tá é. aí. E a, aí eu avaliaria... Tem. Ah, isso não é tão difícil, páginas, isso não é tão difícil, porque assim, não não vai ser interessante, né? Se ele não se aprofundar nos, nos coisas históricas, não a ver. Eu avaliaria em três. Três delas é só o cartaz final. É. É, vai fazer um o quê? Não tem o um que fazer não. Pois esse livro aqui é Como Parar o Tempo, ele é de do ano passado, finalzinho oh, do ano. passado. Ah, mas se eu fiz o título, ele já melhorou um pouquinho. Mas oh. O título não vai entrar nessa Tá. Como parar o Tempo, de Matt Haig, e é tipo do finalzinho do ano passado de setembro, quase finalzinho, né? E ele é avaliado com 4,03 estrelas de mais de 13 mil avaliações. Tá. Ele é um conviene? Não, não ele não, não contou. Ah, então, eu comecei bem. a ler o livro na Saraiva aqui em Natal. O livro e ele tipo, explica a condição. Tá, então tudo bem. Eu, eu, nesse, nesse contexto eu aumentaria a minha nota. já porque... não, mesmo? Não, beleza, mas. <risos> tudo assim... bem. Entendi. É, porque eu fui na, eu fui mais pessimista, né? É, Ela pelo menos a pessoa tem que, tem que reduzir para depois e se é surpreender. É, exatamente. Melhor do é. que se decepcionar, não é mesmo? Então é isso aí. Deixa aqui nos comentários pra gente saber uma <risos> coisa. Um livro que você leu a sinopse, ou que você ouviu falar e acha que vai ser bom, ou então acha que não. não nem quero ler porque acho que vai ser ruim, só pelo que você ouviu falar ou pelo que você leu. Se você por acaso ficou curioso ou curiosa né, sobre esses livros, a gente vai deixar links aqui embaixo para você comprar. E aí você também já fala, se já conhece, se não conhece e tal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Tem veda chegando por aí e valeu! Valeu! Para! Mas quando ele desperta de um sono encantado? Quem desperta? É porque eu vou dizer o nome do livro. Ah, entendi. tá não conheço, eu não sei o conhecimento.